E é mais ligeiro do que isso? Eu quero dar uma instância em já É assim, cortado. Então, meus amigos, eu sou o Cláudio César Guerreiro Reis, sou evangelista, é. pertenço à Você igreja... Você está falando com quem? Com o computador. Perteço à igreja presbiteriana da Herança Reformada, ali na Bitula, em Salvador, Bahia. Né? E estou aqui para colaborar com a campanha do governo né? de combate ao mosquito, a Aedes, a né? que tantos transtornos causam às pessoas, né? fazendo-as adoecerem, fazendo-as até morrerem, né? devido a complicação das doenças né? da dengue, da zika, né? da chikungunya, né? e agora da febre amarela também. Né? Então, Mas vamos nos ater principalmente ao mosquito Aedes aegypti, que é diferente do mosquito da febre amarela. Essa doença essa doença é transmitida para o um mosquito local, aqui, próprio da do ecossistema brasileiro. Já a doença de chikungunya, de zika, de. Maneira. Pode falar, perdão. Qual De zika, de dengue. Isso não está sujo. É própria. É própria da. Como é o nome Desse mosquito. O que é Garrafa tétrica. Hein? O nome dele aqui daqui? Cuda. Ah, o corda, corda. É corno, isso mandaram para mim de São Paulo. É corno, né? É corno. É uma arma chamada corno. achar. chave. Ah. Ah. Ah, ah, não. É um pássaro, a gente é quer falar é um pássaro, o bico. Né? O bico é, bico do bico, a asa aqui. Isso é uma corno, é <risos> assim. Mas, voltando ao nosso assunto... Eu queria dar aqui umas dicas para você, né? Para você é, usar essas dicas <coughs> para você prevenir que esse mosquito, o Aedes aegypti, né? Ele se prolifere na, na cidade, né? E cause tantas doenças à população. Então vamos lá. O mosquito não é mais forte. Que o é um país inteiro. Hashtag zika Zero. Um guia para eliminar os criadouros em sua casa. Diz que Saúde 136. ww.saúde sem o Ouvidoria Geral do SUS. SUS. Combata o mosquito periodicamente. Primeiro, mantenha bem tampados tonéis e barris de água. Lave semanalmente, por dentro, com escova e sabão, os tanques utilizados para armazenar água. Mantenha a caixa d'água bem fechada. Coloque também uma tela no ladrão da caixa d'água. Remova folhas, galhos e tudo que possa impedir a água de correr pelas calhas. Não deixe água acumulada sobre a laje. Encha os pratinhos de vasos de plantas com areia até a borda. Outra opção para os pratinhos de plantas. Outra opção para os pratinhos de plantas é lavar uma vez por semana. Troque a água nos vasos de plantas aquáticas e lave-os com escova, água e sabão uma vez por semana. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada. Feche bem os sacos de lixo e deixe-os fora no alcance de animais. Mantenha as garrafas com a boca virada para baixo, evitando o acúmulo de água. Pneus devem ser acondicionados em locais cobertos. Faça sempre a manutenção de piscinas ou fontes utilizando os produtos químicos apropriados. Se o ralo não for de abrir e fechar, coloque uma tela fina para impedir o acesso do mosquito à água. Coloque areia dentro de todos os cargos que Eu possam tirar. acumular água. Tirar. Não deixe água acumulada em é. folhas secas e tampas de garrafas. Os vasos sanitários, fora aí, de uso, de uso é eventual, devem ser tampados e verificados semanalmente. Tem é algum pouco? Algum pouco falado? Eu acho que tem, lá né, no Freezer. Deve falar um pouco. Não sei se tem. Se, não sei se já usou ela usou um pouco. não, não, ela, não. ela volta dentro do... Freezer. Do Freezer. Agora corta... Aqui do, do na vasilha, no saco assim. É. Fazer o que, Maria? É porque eu queria ensinar ela no freio. Ah, que, ela quer ensinar você para é fazer Tá pensando? Tá pensando, minha filha? Eu sou da cidade, mas eu sei que no dando beijo. Eu ia tampar aqui, deixa eu ver. Limpe sempre a bandeja do ar-condicionado para evitar o acúmulo de água. É, claro, eu tirei da minha filhotela. Tirou, foi? Não podia ter não podia encostar a cabeça? Ah, eu botei muito baixo. Agora, essa altura que eu botei tá boa. Está boa? Deixa Tira o dedo, vai. Tira o dedo. Pronto. Agora está bebida. Tá bom, tio. Limpe sempre a bandeja do ar-condicionado para evitar o acúmulo de água. Lonas usadas para cobrir objetos ou entulhos devem ser bem esticadas para evitar poças d'água. Tudo que acumule água é foco de mosquito. Atenção. Não vai não, mas é, ah, ouve glintar. Como eu estou falando aqui, né? agora, eu não posso falar, né? agora eu não posso falar com a senhora. Agora eu não posso falar com a senhora, porque eu estou aqui. Falando... Isso aí eu dia parlamento tá tá que tá gravando, aí brigar. É? É? Então, meus amigos, vamos colaborar com o governo e evitar não, a é proliferação eu... desse. Estou gravando, mas não posso falar disso agora. Ela é, não, não, não. Eu Estou falando com o computador, velho. Estou gravando. Ainda tem essa e também que não poder de Não, aqui. Mas não pode falar, talvez. Então, a gravação, as pessoas estão presas na senhora as pessoas são de mim. Agora aí é que não dá, já, já, está lendo a Bíblia não pode conversar. Agora o computador não pode conversar. Não, eu não vou ter tudo lido ali dentro de casa, não. Eu quero dizer a ela, conversar e tudo, não posso. Então, vamos colaborar com o governo, né? Nosso governo está empenhado em combater o mosquito da dengue, né? Da chikungunya e da zika, né? também da febre amarela, né? Mosquito da pele Amarela, o Carapanã. Né? E vamos colaborar com o governo. né? Vamos tomar essas medidas que eu falei para vocês aqui, né? Essas medidas cautelares. né? Vamos deixar junto a água. E vamos Amanhã então manhã, colaborar viu? com as autoridades. Muito obrigado, agradeço a vocês. Tchau, tchau. Eu sou o Cláudio César amanhã, Guerreiro. Amanhã Reis. de manhã de Cala a Boca. Eu estou nesse canal do YouTube. Amanhã de manhã. Nós vamos Meu nome lá. é Cláudio Você César, César Guerreiro, Reis. Cala a boca. Guerreiro Reis. Tchau, tchau. Amanhã de manhã. Não tem coco não. Não tem coco não. Não vai ralar com o dois poucos. Certo. E botar para no freezer Porque eu quero amanhã de tarde fazer os feijos. É, vamos aumentar com pouco dinheiro, tem que esperar o diretraia. Vou fazer dois ou três. <risos> não tem lá um não. Pouco... não. Pra...